Vamos lá, então... Eu não vou enrolar muito, porque eu tô enrolei bastante. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que comentou. Eu não vou mostrar aqui. Mas enfim, muito obrigado. Quem comentou, sabe quem comentou. Segunda coisa... Sim, vou voltar com Fortnite como antigamente, vídeos de conteúdo, só que eu vou dar uma pequena mudada. Em vez de eu jogar somente vídeos de conteúdo, eu vou jogar vídeos de arena, vídeos de treino, vídeos de coach, vídeos de dicas. Eu vou mais entrar num conteúdo imersivo casualmente e competitivamente. Vai ser diferente. Do que eu fazia antigamente. Mas não se confunda com, tipo assim, ele vai largar o casual e ir pro competitivo. Não, eu vou fazer desafio, eu vou fazer, jogar muito casual. Eu vou conversar com vocês, vídeos, tipo assim, conversando e re reagindo, vendo memes, essas coisas. Porque agora eu tenho um computador. Eu gravo no computador, não um videogame, que era muito difícil pra gravar no PC, era uma merda. Então, tipo... Sabe, eu vou fazer as coisas, eu tô entrando aqui jogando só pra me descegar um pouco, mas vocês sabem muito bem que eu sempre gostei de jogar Fortnite. e meio que eu parar, foi um erro que eu fiz. Então, eu vou voltar com tudo dessa vez. E espero que vocês gostem, eu só vou agitar um pouco aqui, porque eu realmente tô muito tempo sem jogar forte, e eu acho que eu vou jogar muito mais do que antes. Uh, vamos dar uma estrada ali, uns triple edit. Só vou editar o triple edit mesmo. Eu vou voltar a jogar, como eu jogava antes. mas a frequência. Opa. Sabe, eu, eu acho que ainda eu tô, sabe? Eu acho que eu ainda eu consigo voltar pro jogo. Eu tô com. Conseguindo voltar de boa. Tomei o EN ainda, mas a gente vai ver isso depois quando eu voltar a jogar. Enfim. Uh, é minha volta oficial ao Fortnite. E muito obrigado a todo mundo que me apoiou nesse momento. Quem não tá sabendo de nada, assiste meu último vídeo. Que é o. Provavelmente meu canal vai acabar. Pra vocês entenderem melhor. Então é. Uh, espero que vocês me ajudem nessa volta. Provavelmente amanhã eu já vou estar tá postando um vídeo. Hoje não vai dar. Porque eu, ia, eu vou fazer um monte de coisa, sabe? o teu curso, aula e um monte de coisa. Inclusive, não era nem pra eu estar gravando isso. Né? Vai ter um pouquinho de tempo pra gravar. Enfim. Eu vou voltar. Forte, mais, uh, Obrigado, a todo mundo que assistiu aí. Uh, e sobre o vídeo do Minecraft Hardcore. Que eu não comentei sobre ainda. Cadê? Esse vídeo aqui, do Minecraft Hardcore. Eu vou voltar depois. Vocês vão ter que me pedir muito para voltar. <risos> porque esse mundo eu ainda tenho, o The é Minecraft eu ainda vou ter. Mas já que vocês pediram forte, porque eu vi uma pessoa que comentou para eu voltar a fazer vídeo forte, então eu vou continuar com vídeo forte porque foi assim que eu comecei o meu canal, vocês gostam disso e eu também tô querendo voltar com isso, né? Então, eu vou fazer como eu tinha mostrado, como eu tinha lido, o melhor para mim. Certo? E é isso. Uh, deixa eu parar de tá aqui. Calma. É isso, gente. Uh, obrigado a todo mundo que me apoiou. E tchau. Se é por enquanto, né? Eu vou voltar com o canal. E é isso. Tchau.